boa noite, sua Camila. O link que a Teresa vai mandar para vocês vai abrir dessa forma. Aqui tem sobre o mapa e sobre a rede, né? Como que foi construído toda toda esse, todo esse mapa, né, aqui. Vocês estão vendo que está bem bonito. Depois vocês podem dar uma olhada aqui. Quem se por acaso alguém não tiver inscrito ainda, tem esse campinho aqui. Só preencher o formulário para fazer parte da rede. Então vou fechar aqui. E aqui também daqui a pouco eu volto. Então, cada pontinho desse é um, é um projeto de vocês. Então, por exemplo, aqui na Cidade de Deus, vamos ver o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem o projeto da Yara Oliveira, que trabalha a missão dela, justiça social e garantia de direitos através do desenvolvimento local da Cidade de Deus. Aqui tem os contatos, a fotinha que vocês mandaram para a gente, o link do YouTube, do Instagram desculpei do Facebook o contato né o, o e-mail o WhatsApp de vocês então cada pontinho desses é um projeto então no mapa a gente consegue achar quem que está perto da gente né e com o que que trabalha além disso a gente tem aqui filtros nesse primeiro nesse primeiro filtro que é o que já abre assim que vocês clicam no link Aparece todos os eixos do ano de 2022 2023 o que vamos trabalhar. O Tribunal de contas do município Carpeiro, é com Aí, por exemplo, eu quero saber as organizações que trabalham com educação socioambiental. Sempre que tiver cinza, tá desativado, então eu vou clicar, ativei todas essas trabalham com educação socioambiental o Neuquil de Educação Popular, Economia. Só que eu quero saber quem trabalha com educação socioambiental e, além disso, trabalham com políticas públicas participativas também. Então, vou clicar também aqui. Aí a gente vê que já diminui para quatro organizações. Sempre clicando em cima, você vai ter as informações de cada organização e a fotinha que vocês mandaram para gente. Bom, aí aqui eu posso fazer quantos filtros eu quiser, posso ticar todos ou enfim, ticar um só, eu posso escolher eu acho qual que, que cada quiser. um pode realizar três. Então, clicando em mais de três, talvez não, não abra nenhum. É, exatamente, verdade. Bom, aqui eu já desativei todos. É sempre importante desativar quando você for para os próximos filtros. Ou você desativa manualmente, ou você vem aqui e clica na setinha redefinir que ele deixa tudo em branco. Aí, ok, nessa outra opção, o segundo, eu quero saber quem trabalha com com projetos de educação socioambiental e políticas públicas participativas, mas não necessariamente quem trabalha com políticas públicas precisa trabalhar com educação socioambiental nesse campo aqui. Então, é o A ou B, quer dizer, que são as organizações que trabalham ou com educação socioambiental ou com as políticas públicas. Mesma coisa, posso clicar em cima e ver quais são essas. Para desativar é a mesma coisa, ou eu desativo manualmente, ou venho aqui na setinha e ele redefine, limpa tudo. Outra coisa que nós perguntamos para vocês lá foi, foram as ODS, que também foram as três principais. Então, da mesma forma que tem os eixos da rede, tem as ODS. Então, eu quero saber quem trabalha com erradicação de pobreza e também trabalha com saúde e bem-estar, um exemplo. Então, apareceu esses aqui para mim. O design o Bem Viver, Onda Verde, eles colocaram que trabalha com essas duas. Eu quero limpar, venho aqui na setinha. Aqui no segundo campo do Odesse, é a mesma questão aqui. Por exemplo, vou colocar erradicação da, da pobreza e fome zero. Então, não necessariamente quem trabalha com, com o ADS1 trabalha com o ADS2 nesse campo aqui. No anterior, obrigatoriamente, a pessoa tem que ter colocado que trabalha com os dois. Então, se ela colocou só erradicação de pobreza e não colocou saúde e bem-estar, por exemplo, ela não vai aparecer aqui, porque eu coloquei os dois itens. E além disso tem uma no questionário a gente colocou quem trabalha com recorte racial, quem trabalha com recorte de gênero, também posso escolher dessa forma. Então recorte racial, se eu colocar aqui, temos essas organizações. Recorte de gênero. Então quero saber quem trabalha, né, com recorte de gênero. Eu ativo isso aqui. Se eu ativar mais de um, ele vai fazer a mesma coisa que os outros lá atrás, ele vai pegar exatamente os que trabalham com todos esses daqui, que no formulário colocaram, né, no caso. Então, quem atuou em resposta à Covid, todas as organizações que atuaram em resposta à Covid, vão ficar aqui, se eu ativar esse campo. Aí eu quero projetos liderados por mulheres, e que trabalhou na atuação do Covid. Então, temos todos esses daqui. E aí, para limpar... Eu coloco na setinha. Por que limpar? Se eu deixar aqui ativado, no primeiro e no segundo, ele vai usar as duas informações que eu coloquei. Então, é, é bem importante que vocês é, limpem, né? A não ser que realmente seja essa, esse filtro que vocês querem. Mas é. Para se organizar é melhor dessa forma. Bom, aí, além disso, a gente tem uma calculadorazinha que é um resumo. Ele dá o resumo do, de todos os projetos. Então, aqui nesse mapa temos 115 projetos, e dentro, dentro deles, 15 são referentes à justiça climática, 45, educação socioambiental, 9 de políticas públicas, de memória e cultura 40, soberania e alimentar 48, saúde coletiva 43, economia solidária 31. Tudo clicando nessas bolinhas aqui embaixo. Então, direito ao saneamento temos 37, justiça energética 11, transporte justo 5 e moradia 8. Não quer dizer que, se não tiver aqui, vocês não trabalhem com isso, né? A gente, esse mapa foi montado com base nas respostas dos formulários e com base nos três principais de sempre. Então, eu posso fazer uma busca, por exemplo, eu quero saber lá em Duque de Caxias se tem alguém que trabalha vamos ver com soberania alimentar ó aqui próximo temos esse em Duque de Caxias exatamente não né então mas eu consigo ver os próximos então teve uma demanda do GT resíduos que era justamente saber quais organizações trabalham perto de mim né então vocês podem vir aqui direito ao saneamento que é o novo eixo né que a gente vai trabalhar eu clico aqui e aí eu vejo onde que eu tô e quem próximo a mim também tá no direito ao saneamento, que é onde a temática que o resíduos e água e esgoto vai trabalhar juntos. Eu consigo ver onde eu tô, quem tá próximo de mim. Bom, é... aqui nessa lupinha a gente tem os detalhes por eixo. Então eu consigo clicar em justiça climática ele vai me dar um resuminho de todas as organizações que trabalham com justiça climática. Então, ou eu posso procurar através das bolinhas verdes, ou eu, eu quero saber todas que trabalham. Então, eu já venho aqui e já vou procurar direto por elas. É uma outra forma também. Aquele resumo né, de, sobre o mapa e sobre a rede, vocês depois que fechar, vocês podem achar aqui. Onde tem o loguinho da rede. Então, aí, fechei sem querer e queria ler. tá aqui, nesse loguinho da rede.